O melhor restaurante de Natal, sushi, food house e comida oriental já está com atendimento presencial. São diversas opções entre a culinária japonesa, chinesa e brasileira para o seu almoço ou jantar. Estamos funcionando de terça a domingo, das 11 às 15 horas e das 18 às 22 horas, e estamos com promoção especial: rodízio de sushi por apenas R$ 34,99. E a unidade está saindo somente a R$ 1,50. O Sushi Food House fica na Avenida Nascimento de Castro, 1901, na esquina com a Romualdo Galvão. Você encontra também o Sushi Se Food House no iFood ou pelo Delivery 2020 8858. Cidade agora, oferecimento, Drogaria Santa Fé, a Drogaria do Anjinho, Pedal Bike, bicicletas e acessórios em Parnamirim, Super Cola, mais qualidade para a sua obra, Óticas São Paulo, a rede de óticas que mais cresce no Brasil, e Rede Segura, se tem valor para você, nós temos a proteção. alô Natal, alô Rio Grande do Norte, aquele abraço, começa mais um programa Cidade Agora, aqui na TV, futuro canal 14.1 a partir de agora é prego batido e ponta virada muita informação, a partir desse momento e claro, você é meu convidado, você é minha convidada para fazer o programa comigo vamos até as 12 horas e 30 minutos muita notícia para você telespectador, minha amiga telespectadora e é claro que você é meu convidado você é minha convidada, né? Vamos fazer o programa juntos, vamos até 12 30, e aí, a partir desse momento também, o nosso WhatsApp liberado que é pra você mandar mensagem, que é pra você mandar exatamente um vídeo, como é que está a sua rua, como é que está o seu bairro, como é que foi seu final de semana. Eu quero saber, e você vai contar comigo a partir desse momento, meu povo querido, é Prego Batido e Ponta Virada. Prego batido e ponta virada. Já estou ao vivo pelo Facebook também, tá? Já estou ao vivo pelo Facebook agora. Aí você coloca TV Futuro, TV Futuro. Tá bom? TV Futuro. É o nome correto para você, telespectador. Um abraço a você, muito obrigado. E como é que foi seu fim de semana? Foi legal? Foi tranquilo? Foi favorável? Graças a Deus? Então tá certo. A vida é assim. É de batalhas. É de ba... Todo dia é uma batalha diferente, meu povo. E agradecer a Deus pela nossa vida. Por estarmos vivos hoje de novo. Agradecer pela nossa respiração. Agradecer pela nossa saúde. Agradecer que estamos com vida. Porque milhares de pessoas perderam a vida, principalmente nessa pandemia. Você sabe disso. Então, todo dia é dia de celebrar a vida. E não dá ouvido a picuinhas, como se diz. Um abraço, muito obrigado a você. Vamos para frente, meu povo. Olha só, o nosso WhatsApp liberado para você mandar mensagem, para você mandar denúncia. Repito, eu quero saber como é que está o seu bairro, como é que está o seu município, como é que está a sua rua. Está esburacada aí? Está toda suja a rua? Faz no vídeo, meu amigo. Faça um vídeo agora, estourou um cano. E até agora a Caerne não chegou para consertar para resolver. Faz um vídeo aí mostrando que a CAERN tem que chegar para resolver o problema, né? Tem muito cano estourado por aí, telespectador. E estamos aqui para isso, para prestar serviço à população. Meu povo querido, programa de hoje mais uma vez, vai ter muita informação, muita notícia, crimes que aconteceram no final de semana, na Catal, também no interior do estado, na região do Alto Oeste. Olha, a situação é difícil, muito assassinato acontecendo, principalmente na região de Mossoró. E daqui a pouco nós temos também as informações no programa de hoje, meu povo. E atenção, olha o que é que você vai ver também. O homem que foi preso momentos depois de ter saído da delegacia. Olha isso, gente. Esse homem foi preso momentos depois de ter saído da delegacia. Não esquentou nem a cadeira da delegacia. Na hora que saiu foi preso de novo. Por que que ele foi preso? Você vai saber daqui a pouco, você vai saber daqui a pouco, você vai saber daqui a pouco. Ele foi preso, não esquentou nem o banco da delegacia, como se fala. Aí na hora que ele sai, podendo ficar em liberdade, podendo voltar para casa, no convívio da família, entendeu? Preferiu cometer delito de novo. Aí volta para a delegacia, foi preso de novo, mas que história é essa, né? Daqui a pouco você vai ver no programa de hoje, telespectador, minha amiga telespectadora, as mais do ar para você. E atenção, hoje vamos trazer inclusive, né, os detalhes de quem era e como era a mulher que foi executada no estacionamento de uma farmácia. Na última sexta-feira nós colocamos aqui. Inclusive, o nosso repórter, o Watson Medeiros, falou direto do local. A imagem realmente é preocupante, uma imagem muito triste. Uma tragédia que aconteceu nessa família. Até agora, a polícia não colocou na cadeia os acusados. Até o presente momento, a polícia não deu qualquer informação. Telespectador, telespectadora, está sendo TP, mas eu estou no ar, meu querido. Segura a onda aí, viu? Olha, então tá a imagem na tela da audiência, telespectador, telespectadora. Daqui a pouco você vai ver, não é melhor, sobre essa matéria, sobre essa reportagem. Essa mulher foi assassinada no estacionamento de uma farmácia na Zona Norte de Natal, na última sexta-feira. E daqui a pouco nós vamos ter essa reportagem, tá? Daqui a pouco nós vamos ter essa reportagem. Cápsulas aí que foram encontradas, olha aí, muitos tiros a queimar roupa. A informação que a gente tem, que na hora que ela realmente já levou os primeiros tiros, quando ela ó, ficou nessa posição, dizem, falam aí, que o executor voltou, e ainda deu umas quatro tiros pelo menos no rosto dessa mulher Pelo amor de Deus, uma barbaridade, uma crueldade sem tamanho aí E com certeza absoluta, é um desafio sim para a nossa polícia É um desafio para a delegacia geral de homicídios, telespectador E a população está aguardando aí, exatamente as investigações para ver se chega ao autor ou os autores. Mas são os autores, né? Porque na hora que tem alguém pilotando uma moto, o outro executa, os dois participaram sim da execução, né? Um de forma direta e o outro é, é o coautor exatamente do assassinato Daqui a pouco nós temos essa matéria completa As informações dessa enfermeira Ela era enfermeira, inclusive a informação também é Que ela era bastante querida em São Gonçalo do Amarante E ela foi assassinada Ela era muito conhecida, muito querida, repito Em São Gonçalo do Amarante O que levou... E por que que mataram essa enfermeira? É isso que a população quer saber. E é isso que a, que a polícia vai ter que descobrir. As diligências estão acontecendo, as investigações, e nós vamos colocar aqui no programa quando tivermos aí novidades. Mas já já, essa reportagem completa para você no programa de hoje, meu povo. E atenção, o um homem que foi preso e um adolescente também apreendido em capim macio. Já acontece isso, né? Alguns adultos delinquentes, eles... Coloca os menores para que eles assumam os delitos, telespectador, telespectadora. Então é importante você acompanhar daqui a pouco essa reportagem. Isso é o menor que foi apreendido. O adulto conseguiu escapar, ou não? Vamos ver daqui a pouco também. Mas o menor foi apreendido, acusado de praticar delito. Inclusive a vítima também vai falar. O dono da casa vai falar. Né? É acusado de furto, daqui a pouco você vai ter essa reportagem completa, mas acontece muito isso. Né? Adultos que praticam delitos, levam alguns menores, envolvem alguns menores, para que os menores assumam a responsabilidade sabendo que vão ficar em liberdade depois, ou pelo menos serão aprendidos e em seguida serão liberados com certeza absoluta, porque assim o próprio ECA dá esse direito aos menores infratores, telespectador minha amiga telespectadora, o programa está no ar o programa está começando, vamos até 12h30, vamos até 12h30, vem para cá vem para cá você também que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que te livre de todo mal, é isso que eu desejo para você que me acompanha a partir desse momento, o nosso WhatsApp liberado, tá minha gente? Nosso WhatsApp liberado daqui a pouco, vamos colocar no ar muita informação pra você também, através do WhatsApp. O povo participa diretamente com o programa Cidade Agora, aqui na TV Futuro, canal 14.1, estamos também ao vivo pelo YouTube, aí você dá aquele like, compartilha aí, ajuda a Mário César, vamos divulgar o programa, viu? Vamos divulgar o programa ao vivo também pelo Facebook e também estou ao vivo nas TVs a cabo, muito obrigado e eu quero saber onde é que você está me vendo agora, com quem está. Está agora assistindo Mário César no canal 14.1 Essa TV que cresce a cada dia, graças a Deus A maior e melhor programação local De um domingo a domingo, a programação local Muito diversificada, com muitas alternativas Para você, meus queridos telespectadores Nosso WhatsApp é esse que está no ar 999 -09, 999 09 8253 Participe do programa, mande vídeo, mande denúncia Que vamos colocar aqui no ar e o nosso Instagram, como sempre aí, à sua disposição, arroba Atenção para essa notícia agora. Olha, um homem que atirou fogo na própria moto. Ele tocou fogo na própria moto e ameaçou algumas pessoas na noite deste domingo, que foi ontem. Ontem, telespectador, telespectadora, no interior, aqui do Rio Grande do Norte. E segundo a PM, a ação foi motivada por um surto. Meu Jesus, hein? Olha que imagem impressionante, ó. Ele tocou fogo na própria moto, ó, na frente de muita gente. Olha que imagem impressionante essa, que imagem incrível. Ele surtou pelas informações, né? E o caso aconteceu no município de Encanto, no Alto Oeste de Potiguar. Um vídeo do acontecimento circula aí nas redes sociais e um popular relatou que o homem parou a moto no meio da pista e tocou, e tocou fogo no veículo. O que leva né, uma pessoa a fazer isso, né gente? É, é, é muita gente com um problema, a gente não sabe o coração, ninguém sabe o que, é que a pessoa está passando. Né? Você vê a imagem da pessoa, de repente, é uma situação completamente adversa do que ela apresenta, telespectador, telespectadora, e é preciso orar e vigiar, né? Tem que ter cuidado, orar, mas também vigiar, vigiar sempre. Olha que imagem incrível essa, ele tocou fogo, né? Tocou fogo na própria moto. No, em, em Encanto, que é município aqui do Alto Oeste... Dona de casa, pai de família... Está em imagem para você, telespectador... É, é, é triste ver um momento desse... Uma decisão dessa, né? É muito triste ver um momento desse aí... Que você acompanha nas imagens... E se está circulando, né? É tanto vídeo aí circulando... Mostrando as coisas acontecendo... Aqui em Natal, no interior... Pelo Brasil afora, pelo mundo afora... É cada vídeo incrível... Né, que você acompanha, telespectador... E na verdade, foi é uma decisão que ele tomou... Se foi, surto ou não né, De, é, quem sabe, primeiro é ele, e depois, é, é, quando ele tiver realmente toda, toda assistência médica aí garantida para saber o que realmente causou isso, se foi um surto, se ele bebeu, o que, é que aconteceu, o que causou exatamente isso aí. Para ele tomar a decisão de, de colocar fogo na própria motocicleta dele em Encanto, no Rio Grande do Norte. Tá? Tá a imagem para você, telespectador, minha amiga telespectadora. Obrigado. As coisas acontecendo, né? E a gente vai colocando aqui no ar. E é, é claro, contando com você, com a sua participação e com sua audiência sempre, meu povo querido. 999-09-8253. Esse é o nosso WhatsApp para você participar. Para você fazer o programa comigo todo dia, até as 12 horas e 30 minutos. Onde é que você está? Com quem você está, meu povo querido? Deixa eu silenciar aqui que é para gente é tocar tocar a bola aqui no meio de campo. Viu tocar a bola no meio de campo aí, né? Tocar a bola no meio de campo. O Flamengo empatou, não foi, João Marcos? Pois é. O Flamengo empatou, meu amigo. É. Fizeram fizeram uma verdadeira retranca, viu? É. Fizeram uma verdadeira retranca. É, rapaz. Fizeram uma verdadeira retranca. Pois é. Teve pênalti também. Teve pênalti, né? É, pois é, aí deram um jeitinho, né? Tá vendo aí? ó Deram o um jeitinho, tá vendo? Deram... Aí o Flamengo não ganhou. Rapaz, o, o, e o Atlético Mineiro vai, vai, vai ultrapassando, vai avançando o telespectador, telespectadora. Hein? É, o Atlético Mineiro perdeu, mas é o líder, é o líder. O Flamengo tem que correr atrás, né, para poder chegar lá. Eita, que disputa boa, é assim mesmo. É o campeonato brasileiro telespectador, minha amiga telespectadora. Mas atenção, atenção, voltando aqui com as informações também. Olha só, dois homens que foram presos. Vamos ver essa reportagem agora na tela da audiência com o nosso querido amigo repórter Jefferson Nascimento, que já está, já está prepa preparado para entrar no ar. Dois homens que foram presos aqui, dois homens que foram presos com drogas. Essa é a informação que você vai ver nesse momento, tá? Tá certo? Vamos colocar no ar Essa reportagem agora na tela da audiência Vem cá, abre aqui a tela da audiência Meu amigo João Marcos, coloca no ar Fabiano Almeida, me conta essa história Jefferson Nascimento Policiais militares da Força Tática Do 5º Batalhão da tarde deste sábado Receberam Denúncias anônimas indicando De que indivíduos estariam Fazendo a venda de entorpecente No Morro do Flamengo No Conjunto Pirangi, Zona Sul de Natal Os militares resolveram irem até o endereço para averiguar as denúncias que chegaram para a Força Tática. E foi exatamente no endereço citado que os militares conseguiram abordar dois indivíduos. Um deles, presidiário do regime semiaberto, que cumpriu pena usando tornozeleira eletrônica. Durante a revista, os militares localizaram algumas poções de maconha, Além de dinheiro fracionado, diante do flagrante, dois indivíduos foram conduzidos para serem apresentados aqui à autoridade policial na central de flagrantes, onde serão apresentados e autuados pelo crime de tráfico de drogas, que vão ficar à disposição da Justiça. Uma denúncia anônima. Levou os policiais da viatura 504 da Força Tática do 5º Batalhão até o endereço onde todo o material foi apreendido. O trabalho da Força Tática, 5 Batalhão de Polícia Militar. Olha aí, drogas apreendidas, dinheiro aí fracionado, recuperado é, no trabalho da Força Tática, telespectador, telespectador e dois homens na, exatamente na cadeia, né? Essa é a acusação, dois homens na cadeia. A acusação exatamente é envolvimento com drogas aí. Aí vai responder por tráfico de drogas também, telespectador. Um abraço a você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Vem pra cá você também. Você é quem faz o programa comigo. Deixa eu colocar logo o WhatsApp no ar, né? Logo o WhatsApp lá, daqui a pouco, atenção. Daqui a pouco você vai ter a reportagem completa, já já, a reportagem completa sobre, sobre, a reportagem completa sobre a, o assassinato da mulher que aconteceu na última sexta-feira da enfermeira, tá? Essa repercussão é grande a população quer saber quem matou aquela mulher, quem matou a enfermeira de São Gonçalo do Amarante. Ela foi sepultada em São Gonçalo do Amarante, né? A enfermeira foi sepultada no final de semana e a população quer saber um desafio para a polícia, o povo está no ar aqui comigo agora, atenção, o povo está no ar comigo aqui, o povo está no ar, olha só, aqui em Vila Marina, em Vila Marina e Elmo Marinho, está sem nenhum, nenhum pingo d'água, há 17 dias, olha isso meu povo, olha isso Rio Grande do Norte, atenção prefeito de Elmo Marinho, aqui em Vila Marina e Elmo Marinho, está sem nenhum pingo d'água há 17 dias. Eu não tenho cisterna, a prefeita Rossane, patriota, a vice-prefeita, né, é, parece que é Peba Soares, só está liberando água para a região, para a região verde, isso é perseguição política com o povo, acorda Ministério Público, não é possível que por conta de uma perseguição política, essa população está sendo penalizada sem água, sem água para beber, isso é um crime muito grande. Isso é crime, telespectador, telespectadora. Atenção Ministério Público. Atenção os vereadores que tem que fiscalizar a prefeita. Qualquer prefeito, qualquer prefeita, o vereador tem essa autoridade de fazer a denúncia, de fiscalizar. Será que isso é verdade? Perseguição política. Uma perseguição política. Deixar uma população sem água há 17 dias. Cadê as autoridades? Não tem lei para isso? Ninguém vai pagar por isso? Ninguém vai pagar por isso? Isso é muito grave, essa denúncia aqui. Há 17 dias que não tem água. Olha aqui a cisterna seca, sem água, telespectador, para a comunidade de Vila, é, Vila Marina e Alma Marinho, dona de casa, pai de família. Isso aqui é um absurdo que eu estou colocando aqui no ar. Eu não quero acreditar que nós estamos no século 21. Eu não quero acreditar que nós estamos vivendo o mundo da internet, não é isso? A evolução aí na, na comunicação, na internet, e faltando água 17 dias numa comunidade em Elmo Marinho, segundo aqui a denunciante, por perseguição política, telespectador. Isso é o fim do mundo, ninguém pode aceitar isso. Cadê os deputados estaduais? Qual o deputado que foi votado, mas votado em Elmo Marinho, para tomar uma providência em relação a isso? Isso é um absurdo um negócio desse. E Elmo Marinho está jogada ao Léo, Vila Marina, o Mari também. É, rapaz, aí tem aqui, diz que o babão dela ainda fica xingando nos grupos, porque o povo está cobrando a melhoria do município. O povo não vive sem água não, acorda prefeita, tá certo, tá certo. Pior que tem gente que fica assim, pior que tem gente que faz isso, entendeu? Para agradar, agradar o prefeito, é muito fácil agradar o prefeito, agradar o governador, né? Eu quero ver, falar a verdade. Mas é melhor um prefeito ter um assessor verdadeiro do que ter um, um, um assessor puxa saco e que vai traí-lo lá na frente. Vai traí-lo ou traí-la lá na frente. Acontece muito isso. Geralmente aquelas pessoas são chegadas demais a qualquer prefeito, né, a qualquer autoridade, lá na frente, na eleição, vão trair. Vão trair o prefeito, a prefeita. Entendeu? Será que você não pode entrar no grupo de WhatsApp de prefeitura e cobrar uma melhoria para a sua rua, para o seu bairro? Se vota para quê? Pra que é que se vota no prefeito? Pra que é que se vota no vereador? Pra que é que se vota em governador? É pra você ter melhoria. Porque isso aqui é um absurdo, gente. 17 dias que não tem água. São muitas famílias sem água há 17 dias. Né? Fica dizer, fica um dia sequer sem água na casa da prefeita ou da prefeitura pra ver uma coisa? Fica sem água aí na casa de qualquer vereador um ou dois dias como acontece? Ah, não é comigo o povo que se dane, né? Aí o povo só é lembrado em campanha eleitoral, que no próximo ano tem eleição, cada prefeito ou prefeita vai apresentar seus candidatos, a federal e a estadual. É assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer, não é diferente, né? É assim que vai acontecer. Mas veja o que é, como é que você está sendo tratado hoje. Veja como é que seu bairro está sendo tratado hoje. Para você cobrar da eleição do próximo ano. Cada prefeito aí, cada, cada liderança vai apoiar seus candidatos, não é verdade? Vai na sua rua, vai no seu bairro, vai fazer reunião, né? não vai faltar galinha caipira, não vai faltar churrasco, não vai faltar nada. É o, vai aparecer carne, hoje o pobre não pode comprar carne de primeira. É, hoje o pobre não pode comprar carne de primeira, mas no ano, que, no ano que vem vai comer carne de graça, porque não vai faltar churrasco. Não vai faltar churrasco. Essa que é a verdade, ou não é verdade que eu estou falando aqui. Então, esse programa aqui é diferente. Por que, que é diferente? Porque aqui nós temos liberdade de expressão. E, e, e a liberdade de expressão aqui é, é com responsabilidade, tá? Não é liberdade de expressão escolhendo de ninguém, nem chamando palavrão. Nunca você vai ver Marcelo fazer isso. Agora, cobrar. Aquilo que é correto, nós vamos cobrar. Em nome da população. Como é que pode? Há 17 dias, não tem água para as famílias beberem em Vila Morena, Vila Morena, que fica em Alba Marinho. Por conta de perseguição política, é porque lá a prefeita não teve maioria, perdeu a eleição lá. Quando se ganha a eleição, a gente governa para todo mundo. Quando se ganha eleição, o governador tem que governar para todo mundo, não pode pensar em perseguição política não. Quando se é prefeito, é prefeito de todo mundo. É prefeito da cidade toda, de quem votou contra, de quem votou a favor e de quem anulou o voto também. É um absurdo o um negócio desse. É triste colocar o negócio, olha, olha que imagem é essa aqui, meu povo. Em plano século XXI, cadê a água dessas pessoas, né? Dessas famílias, dessas crianças, telespectador, telespectadora. Tem água até aqui, que eu já estou suado aqui, molhado de suor. Aqui tem água, mas tá faltando água em Vila, em Vila Morena, que é o Marinho. Aqui o bicho tá pegando aqui, todo dia no programa aqui, viu? Meu Deus do céu, que situação complicada, até, até do apresentador. Meu Jesus... Deixa eu ver a informação chegando aqui, rapidamente aqui, telespectador, minha amiga telespectadora, a notícia não para, a notícia não para, o que é que é isso aqui, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo nesse momento na CESED, Secretaria de Saúde, olha só rapaz, meu Jesus, hein, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui na saúde, o que é que está acontecendo na saúde aqui, é denúncia também, é denúncia, o que é que houve, o, é o que é que está faltando, rapaz, não é brincadeira não, viu, olha aqui ó. Agora, vamos lá pra cima agora da CESAP Agora, Olha aí, ó. Olha aí, na CESAP aqui, ó. Olha o pessoal aqui, olha os funcionários aqui, ó. Olha aqui. Os vigilantes, quando estão lascados aí, me desculpa a expressão, é nós que defendemos ele. É nós que defendemos é uh! <risos> Ó, isso é por conta da falta de alimentação, do protesto é na CESAP aqui em Natal, ó. Tá vendo aí, ó? Olha o protesto aqui, ó. Atenção, governadora, resolve o problema, governadora. A situação está complicada, governadora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha o que é está que que é que tá acontecendo na saúde aqui, ó. Olha isso aqui, ó. é falta de atendimento médico, é a população revoltada, não tem alimentação, não tem comida, alimentação. Para a, a, as pessoas que, que acompanham os pacientes, não é isso? Para os familiares dos pacientes, está faltando aí da alimentação para os funcionários é, da saúde pública. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Passou o final de semana todinho e ninguém resolveu o problema. Passou o final de semana todinho e ninguém resolveu o problema dessa falta de alimentação, telespectador, tá telespectadora. Tá que situação difícil, gente, olha aqui, ó. É, a situação tá complicada em todo lugar. É, é em busca da saúde pública, tá vendo aqui, ó? É, são funcionários protestando, servidores protestando aí, não resolveu o problema da alimentação ainda, que tá faltando para, para as pessoas que acompanham os pacientes, para familiares, né? Para que acompanham os pacientes, telespectador, espectadora. É na CESED isso aqui, na Secretaria da Saúde, tá? Esse protesto aqui é na Cezed, então a confusão tá grande aí, ó. A confusão está grande, viu? Não é a que tá acontecendo. É, rapaz. Tá, César, olha o galado do domingo falando aí. Peraí, peraí, esse aqui tá com palavrão, não vai pro Adão, viu? Quando você gravar um vídeo aí, gravar, gravar um áudio aí, não coloca palavrão não, meu filho, viu? Você vai fazer uma reivindicação pra quem chamar palavrão, tá? Fala direitinho que a gente coloca no ar, viu? Olha a informação aqui. Bom dia, Mário César, Eu sou morador do bairro Jardim Conjunto Cidade das Flores. É... São Gonçalo do Amarante. Estamos há mais de 10 dias aqui e não temos nossa correspondência entregue em nossas residências. Está aí, ó. Faltando correspondência no bairro Jardim, Conjunto Cidade das Flores, em São Gonçalo do Amarante. Telespectador, atenção à equipe dos Correios aí. E à autoridade municipal também, que pode resolver isso aí, junto aos Correios, né? Para atualizar as correspondências residenciais, né? Tem que, tem que atualizar isso aí. Outra informação aqui para você. O povo está no ar. Aqui é Rafael Mário. Fala para ela que eu amo muito. O nome dela é de Nailma é, eu, não consegui, eu não consigo viver sem ela Obrigado, Bambi Tá vendo aí, ó Enquanto tem o pau cantando Tá faltando água Tem gente amando, claro Né, declarando um amor aqui no ar O programa é diferente por conta disso Tá vendo aqui, ó É o sentimento da hora da população É na hora aqui, ó Olha aqui que é declaração aqui Aqui é Rafael Mário, fala pra ela que eu amo muito É essa aqui, ó Que ama A imagem na tela aí, tá vendo? Aí, imagina o Declaração de amor aqui no programa. Vai dar aquela aliviadazinha, né? Mas aí volta mais aqui, o Melhor programa. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção também. Tá bom demais esse programa. Esse programa tá show. Esse programa tá bom demais, né? Ele é tão bom que incomoda algumas figuras. É O detalhe é esse. O programa tá tão bom, tão à vontade, né? Que incomoda algumas figuras, exatamente a nossa audiência, telespectador. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha o povo no ar. É isso que muita gente não coloca. É o povo no ar. É o povo no ar. Bom dia. Ainda tá faltando seringa no posto de saúde do Passo da Pátria, tá vendo? Ainda tá faltando seringa no posto de saúde do Passo da Pátria Esse programa é a voz do povo, minha gente, amiga Esse programa é a voz do povo Que coisa legal, rapaz Olha aí, minha, meu amigo olha, olha o povo aqui Bom dia, Mário Por favor, fale por nós Que moramos aqui na terra do NEM nem Pardamirim, nem Macaíba. A terra do NEM, tá vendo? Ruas escuras, muita mata fechada, estamos esquecidos. Olha aqui a imagem na tela, tá vendo? Bairro Bela Vista, Macaíba, dentro de Pardamirim. Nenhum nem outro. E nós no bairro sofrendo. Isso é um absurdo. Bela Vista é, tem isso, né? É, é, é nem Parnamirim, nem Macaíba. E a população sofrendo. E a população sofrendo. Só que a maioria dos eleitores é de Parnamirim, a informação que eu tenho. A maioria dos eleitores é de Parnamirim. Se eu fosse prefeito, eu trabalhava por Bela, Bela Pardamirim. Trabalhava, claro, para Bela Pardamirim. Por que não? É, por que não? Se eu tivesse no lugar de qualquer prefeito, eu ia trabalhar por Bela, por Bela Pardamirim, por Bela Macaíba, como se diz. Eu junto os dois prefeitos, cada um faz uma parte. Agora a população não pode ficar esquecida, não pode ficar dessa nem Macaíba nem Pardamirim, aí não dá, aí não dá. Faz um levantamento, a maioria dos eleitores é de onde? Macaíba, prefeito de Macaíba, vamos trabalhar por Bela Pardamirim, ou oh, Bela Macaíba. A maioria dos eleitores é de onde? É de Pardamirim, vamos trabalhar pelo povo. Ora, bolas, é só querer fazer, é só querer fazer que dá certo, meu amigo, minha amiga, isso dá certo. Olha o povo aqui me chamando para almoçar aqui, rapaz. Não, não, não faz o um negócio desse, não faz o um negócio desse. Um abraço minha gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. O povo está no ar, o povo está no ar. Um abraço minha, minha gente amiga. Olha aqui, ó. Bom dia, vamos almoçar um feijãozinho com mocotó de boi Me chamo Lidiane, do sítio Jardim de São José de Mepibu Olha, mocotó de boi aqui, isso é bom demais Olha a audiência do programa Pega longe a TV Futuro, canal 14.1 Obrigado, minha amiga, por me convidar, viu, Lidiane, para almoçar e, e, e, Esse feijãozinho com mocotó, isso é bom demais Isso é bom, rapaz É tão bom que fica suado Imagina comer um, um, um, um, um, um mocotó desse e eu já estou suado aqui Aqui já tá quente no estúdio. Se eu comer a um mocotó desse aqui, eu vou ter que tirar tudo aqui. É, rapaz, o negócio tá sério. Muito obrigado você pelo carinho. Tem informação agora, né, meu diretor? Tem notícia agora, atenção. Está chegando informação agora aqui? Olha, daqui a pouco a reportagem completa da mulher que foi assassinada é, é, na, na Zona Norte na última sexta-feira, telespectador, telespectadora. É, meu amigo, atenção! O TCE vê indícios de enriquecimento ilícito nas contas do governo Fátima. Tá vendo aí, ó? Em análise do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, o relatório anual das contas do governo do Estado aponta que em 2019, no seu primeiro ano de gestão, o governo Fátima Bezerra cancelou despesas empenhadas, restos a pagar processados, no valor de 13,8 milhões de reais, levantando nos auditores do Tribunal de Contas a suspeita de enriquecimento ilícito do Estado. Outro apontamento é que a gestora listou gastos com pessoal, sem prévia dotação orçamentária, com o Estado extrapolando o limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal. O governo nega a possibilidade de enriquecimento ilícito e argumenta que essas inconsistências se justificam pela reforma administrativa e omissões das contas da gestão anterior. Só que o bicho está pegando agora, viu? O TCE vê indícios de enriquecimento ilícito nas contas do governo Fátima e ela é quem tem que resolver a bronca. Atenção! Atenção para essa reportagem agora. Vem para cá, João Marcos. Vem para cá, Fabiano Almeida. Atenção! Na última sexta-feira, a enfermeira foi assassinada a tiros. Chegou, chegaram dois homens de motocicleta. Na hora que ela voltou para o estacionamento, onde estava o carro dela, quando ela abre a porta, ela começa a receber disparos de arma de fogo. Ela morreu na hora. A enfermeira morreu na hora, foi sepultada aí no final de semana. E a população quer saber quem matou essa mulher. Por que, que mataram essa enfermeira telespectadora, da maneira que ela foi assassinada. Em plena luz do dia, essa reportagem completa... Você vai ver a partir desse momento. Vem cá, João Marcos, abre aqui a câmera, coloca no ar, a Fabiana Almeida, reportagem completa no ar, Watson Medeiros. O que era para ser uma manhã tranquila na Zona Norte de Natal se tornou em um dia sangrento. Uma mulher foi executada com diversos disparos de arma de fogo no estacionamento de uma farmácia. A vítima foi identificada por Rosângela Alves Soares, uma técnica de enfermagem de 39 anos de idade. Ela tentou correr. Aí caiu, ele deu o terceiro e saiu. Era um cara numa moto também. Eu fiquei me tremendo de um jeito que eu nem consegui identificar a Eu estava bem aqui, eu pensei que os tiros eram nas minhas costas. Quando eu olhei, ela ainda tentou, aí caiu, ele deu mais. O crime com características de uma execução aconteceu durante a manhã dessa sexta-feira. E deixa eu mostrar para você, telespectador, olha só quantas cápsulas tem aqui no estacionamento, ó. uma, duas, três, tem mais ali do outro lado, foram cerca de seis disparos de arma de fogo ouvidos pelas pessoas que aqui estavam, na região. Os dois homens em uma motocicleta executaram a mulher, que permaneceu dentro do carro, não teve condições nenhuma de reagir. A gente consegue perceber agora nas imagens do nosso repórter cinematográfico Carlos Daniel, que ela está dentro do veículo. É, algumas fotos que nós recebemos mostram que dentro do carro tem alguns pertences que até então não foram levados pelos criminosos que realizaram essa ação durante a manhã dessa sexta-feira. É uma manhã sangrenta para os moradores da Zona norte e o crime que vai ser investigado. Quem foi que veio fazer isso aqui e por que fez com essa mulher? O que é que aconteceu? Muitos curiosos estiveram no local para tentar reconhecer a vítima. Até então foi informado que ela é uma cidadã macaibense. O doutor Marcos Vinícius da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) deu início os trabalhos de investigação. Começou agora os trabalhos, né? Mais do que a gente tem, o assassino seria um indivíduo na motocicleta, né? A, a vítima chegou a entrar na farmácia, talvez na saída dela que ela foi receber os tiros, né? E veio cair aqui praticamente na entrada do carro. O que temos é isso. Então agora estamos levantando outras, outras, é, outros dados para a gente conseguir trilhar a nossa investigação. Você que ela é de Macaíba, cidade é de Macaibense? Tem um endereço de Macaíba do veículo que está aqui. né? Nós vamos ter que ir até lá para saber e tal, se é realmente é o endereço dela ou se é o endereço de uma outra pessoa onde o carro está registrado. Isso vai ser checado ainda. Está importante a palavra do delegado de polícia, né? Fabiano, dá para repetir a palavra mais uma vez do delegado que é importante? Hein? Porque a população aguardou ansiosamente, né? A, a palavra do delegado é importantíssima nesse momento. Quando a população aguarda exatamente o final das investigações, né? Porque da maneira que a mulher foi assassinada foi uma coisa brutal. Ela saiu do, do, do, da, da farmácia, ou ela foi pegar o dinheiro e voltou é, no, no carro, aliás, para pegar o dinheiro. E quando ela volta, ela foi assassinada. Você viu as imagens. Foram muitos disparos de arma de fogo. Você vê a palavra também da testemunha aí. Tô ouvindo muito tiro, muito tiro, muito tiro, né? E a palavra dele, desse aqui, é importante nessa hora. Então, presta atenção o que é que o delegado fala sobre esse fato. Sobre essa execução que aconteceu na última sexta-feira, onde a Ferreira foi é, é, assassinada. Olha o que é que diz o delegado. Coloca aí, Fabiano. É mais do que a gente tem. O assassino seria um indivíduo na motocicleta, né?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 De uma outra pessoa onde o carro está registrado e vai ser checado ainda. É, geralmente você pode pegar um carro, né? Tem uma placa de outro município, você mora em outro município. É normal, a placa do carro não significa dizer, né? E é uma pista, também é. Vamos, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer agora. A população está aguardando, né? E quer saber quem matou essa enfermeira telespectador, minha amiga telespectadora. Atenção, eu agora tenho um recado para você importante. Gente, vou falar sobre a rede segura. Rede segura no ar. Eu já falei para você aqui, já te pedi o que é que você está esperando para você colocar rastreador no seu veículo. Monitoramento no seu veículo. É, é muita assalto acontecendo. É roubo de moto, é roubo de carro. É, é caminhão, entendeu? Máquina pesada, é roubo de toda maneira. É, e o índice é altíssimo. Só na última sexta-feira, pela madrugada, roubaram seis carros. E na hora que você coloca o rastreador, é claro que o seu carro será localizado rapidamente e vai evitar depenar o seu carro, a sua moto. E o prejuízo vai ser bem menor. Né? E tem veículo, como nós já mostramos aqui, que a rede segura recupera em até 20 minutos. É por conta da competência dos que fazem a Rede Segura, essa grande, essa grande empresa, meu povo querido. Então, já começa a ligar para a, a loja da Rede Segura, 3346-1415. Esse é o telefone da loja, tem a equipe de plantão agora nesse momento, né? E também o WhatsApp no ar, 99222-5343-REDE-SEGURA. Coloque proteção no seu veículo com a rede segura, telespectador, telespectadora. E atenção, que agora eu tenho mais informações sobre os serviços da Rede Segura para você.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 Eita, meus amigos e minhas amigas, vem para a segura. Aproveita, aproveita, rapaz, o preço tá bom demais. Olha, meu povo, você que tem carro, tem moto, né? Não perca tempo não, coloque rastreador no seu carro, coloque na sua moto também, no seu caminhão. São planos a partir de apenas R$ 49,90 mensais. Se você dividir por 30, você não paga nem R$ 12,00 por dia, e você tem o seu carro, a sua moto com rastreador todo dia, né? Inclusive tem um aplicativo da Rede Segura que você acompanha tudo na mão aqui, na, na palma da mão. É só colocar o celular e você acompanha tudo. É uma equipe muito preparada e o povo está fazendo um plano atrás do outro com a Rede Segura. E você que mora em, em qualquer área aqui da Grande Natal ou em outro município, Mário César, a, a Rede Segura, a equipe vem aqui na minha casa, eu moro em São Gonçalo do Amarante. É, eu moro em extremóis Vai! Você tem que agendar, você tem que ligar agora para a 334614 15, tem uma equipe nesse momento aguardando você ligar. E também você pode é, entrar em contato, fazer um orçamento agora sem compromisso. Não tem problema não, tá? Pelo 992225343 5343 A rede segura preza por você. Respeita você, respeita a sua família. É por isso que o povo está fazendo o plano para colocar rastreador, monitoramento 24 horas com a Rede Segura. Breve em Parnamirim, minha gente amiga. Olha só, Rede Segura 3346-1415-99222-5343, telespectador, minha amiga telespectadora. Tem um vídeo agora que mostra exatamente essa competência, o trabalho que a Rede Segura faz pelas pessoas, tá bom? Que tem contratos, que tem planos feitos com a equipe. Quer ver? Solta aí, meu diretor. Colocar a tomadeira Aqui é a VTR está dando apoio Colocando a moto do cliente ali em cima Graças a Deus mais uma moto que vai ser entregue ao seu dono Que maravilha, o que, é que você está esperando, meu povo? É agora que você tem que fazer esse plano, a partir de agora. Planos a partir de R$ 49,90 apenas, mensal. É mensal que você vai pagar por mês. Vai pagar por mês apenas. Coloca a proteção no seu carro, tá? Cobertura contra incêndio, contra colisão, contra roubo. E, uou, olha, você está seguro com a rede segura, meu povo querido. Liga agora. 3346-1415. WhatsApp 99 5343 Fala que viu do programa aqui com o Mário César, tá bom? Fala. Que você viu com o Maricês aqui no Cidade Agora da TV Venturo. Olha só, ah, se tem valor para você, nós temos a proteção com a rede segura, minha gente amiga Que coisa boa, o oh, programa bom oh, Fica muita gente incomodada com esse programa, né? É diferente o programa, meu amigo É diferente, não pode ser igual a todo, tem que ser diferente, claro Entendeu? Tem que ser diferente, dinâmico Do jeito que o povo gosta e o povo não há o povo no ar que tem voz, tem vez e tem espaço para você. O nosso WhatsApp liberado 999 098253 Telespectador, telespectadora E a notícia não para Atenção para essa informação agora Olha, teve início neste sábado Uma força tarefa para atualização Das carteiras de vacinação De bebês, crianças e adolescentes A partir dos 12 meses Até 15 anos de idade E a ação chamada de Campanha Nacional de multivacinação Do Ministério da Saúde Acontece em todo o país Em Natal, a abertura simbólica que ocorreu na Unidade Básica de Saúde UBS do Conjunto Vale Dourado, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte, aqui de Natal, e teve a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde. A multivacinação segue até o dia 30 de outubro, tá? Em todas as unidades básicas. Leve o seu filho atualize a vacina do seu filho, meu povo, não perca tempo não, que maravilha, que, que notícia boa, né? A vacinação acontecendo para todas as cidades aí, principalmente até 15 anos, né? Principalmente até 15 anos, porque muita gente tava, tá vacinando para combater o Covid, e esqueceu que tem outras vacinas importantes na nossa vida e principalmente na vida de crianças e adolescentes e agora tem essa força tarefa aí que vai até o final do mês, meu, meu povo, vamos vacinar as crianças vai lá papai, vai lá mamãe esse programa está junto com vocês Esse programa quer a sua saúde Quer a sua vida, tá bom? Ah, rapaz, agora Vamos falar de pedalada Vamos falar de Pedal Bike Todo mundo comprando bicicleta na Pedal Bike em Pardamirim É, para toda a idade, para criança, para toda a idade aí, ó Olha só, que loja maravilhosa, um ótimo atendimento O que você precisar tem da, na Pedal Bike Aqui na tela, meu amigo Fabiano Almeida Muito bem, meu povo querido O lugar certo para comprar a bicicleta dos seus sonhos É na Pedal Bike em Pardamirim, acessórios em geral, tá? Peças de reposição, do aro 12 ao 29 Aqui na Pedal Bike tem tudo, capacete, pedal, clipar Pedal normal, tem freio hidráulico, né? Todos da Shimano. Celas, quadros, luvas e lindas roupas com marcas específicas para qualquer idade. Serviço de oficina para trocas de peças e montagem do jeito que você quer. E agora na Pedal Bike, você compra a bicicleta e já sai com ela protegida, minha gente, amiga. As bikes mais modernas e das melhores marcas tem na Pedal Bike de Pardamirim. A bike da criança, do jovem e do adulto é na Pedal Bike de Pardamirim, meu povo. Faça sua compra e pague até 12 vezes, tá? 12 vezes no cartão, à vista ou no Pix, tem desconto especial, viu? Pedal Bike fica na Avenida João 23, em frente à caixa d'água, na Coabinal, telespectador, telespectadora, não perca tempo, é muita, muita, muita peça, muito acessório, tá? Você pode montar a sua bicicleta do jeito que você quiser, aí você compra para criança, compra para mulher, para o marido, é para a família toda. Pedal Bike de Pardamirim, telespectador, telespectadora, sempre com novidades para você. Não deixe, você que é ciclista, não deixe e não pode deixar de passar na Pedal Bike de Pardamirim, porque... Todo dia, toda hora tem novidade. Tem novidade chegando, tem novidade chegando. O atendimento é maravilhoso, gente. É muito bom. Olha, bicicletas e acessórios é na Pedal Bike. E tem aqui o WhatsApp, que é para você manter em contato agora. Para você ter mais informações tá? da Pedal Bike. É o 99912-2970. 99912-2970. Um abraço a Diogo. Um abraço a Débora. Um abraço a todos que fazem a Pedal Bike de Parnamirim. Esse atendimento sensacional. Telespectador, minha amiga telespectador. O programa aqui não para programa aqui ao vivo, é do jeito que você quer, é do jeito que você gosta telespectador, telespectadora vem pra cá você também, vem pra cá você também tem notícia chegando agora tem informação aqui no ar, já pode chamar Fabio? já pode chamar, já pode colocar no ar já pode colocar, atenção, um jovem foi executado quando estava indo ver a namorada olha só um jovem foi executado quando se preparava para ver exatamente a namorada. Olha que situação complicada. Acabou tá as informações direto para a notícia. Isso foi final de semana. Um jovem que foi morto a tiros quando se preparava para ver a sua namorada. Olha o que aconteceu. Coloca aqui na tela as informações. Não há Jefferson Nascimento. O que ficou apurado pelos policiais militares da Rádio Patrulha do 11º Batalhão é que a vítima estaria trafegando na motocicleta aqui pela Rua Bahia, no Conjunto Brasil, Santo Antônio, São Gonçalo do Amarante. Quando ele teria sido abordado, ele estava nessa moto aqui, quando foi abordado por dois criminosos que teriam anunciado um assalto. Não se sabe ainda se o um jovem de 18 anos de idade teria reagido à ação dos indivíduos. Ele acabou sofrendo um disparo de arma de fogo. E exatamente ali à frente. O rapaz caiu, não resistiu aos ferimentos. A moto que ele estava foi levada pelos criminosos. E os policiais conseguiram localizar a motocicleta a poucos metros aqui. Uma noite de sábado marcada por violência. São Gonçalo do Amarante. As pessoas que conhecia. Jovem de 18 anos. Pai. Conversou com a nossa equipe e disse que o filho era um menino trabalhador, sonhador, e que teria vindo aqui para a região para visitar a namorada. E acabou perdendo a vida por causa da insegurança. Falhou até meio-dia, como é de costume, e voltou alegre, como sempre, sonhador, é sempre sonhando em conquistar o. O seu sonho, né? Como qualquer jovem da idade dele. Tinha sua moto, e como um relato aqui que me disseram, que ele vinha da casa dessa, dessa paquera que ele tinha aqui que estava namorando ela e vinha de lá e aconteceu essa tragédia, né? E é todos os dias a gente vendo família sendo destruída por essa criminalidade, né? Que não quer trabalhar, que não quer se esforçar. E quer meter a mão no que é dos outros. E ele foi mais uma vítima. né? Um jovem que estava lutando pelos seus sonhos. Né? Como eu já falei, um sonhador que eu sempre incentivava ele a trabalhar. Ele disse: ó, você vai conseguir tudo que você sonha trabalhando. Né? Quem sou eu e onde eu estou hoje foi trabalhando. Né? E ele sempre me admirava como pai. Né? Como as conquistas que eu tenho, que ele sabe de onde eu saí, né? de onde eu vim, da família. Humilde, sem estudo, mas eu conquistei aquilo que Deus tinha para me dar, né? E muito mais. Qual a lembrança que fica do, do Paulo Eduardo? Isso a lembrança de um jovem alegre, trabalhador, é, família, é, um jovem que vivia alegre em casa, muito alegre, família. Quem conhece ele, os amigos dele que, que perderam o amigo, é, sabe o que eu estou falando. Né? É um rapaz. Não é porque era meu filho, não. Ele poderia ter até algumas coisas que, que, como qualquer jovem da idade dele, que não fosse 100%, que ninguém é santo, né? Mas ele fazia por onde sempre tá correndo atrás do objetivo dele, né? Olha que palavra desse pai. Que palavra desse pai. Primeiro o filho voltava da casa da namorada. Foi latrocínio. Latrocínio. Que palavra desse pai? Santo só Deus. Todos nós temos erros e acertos. É claro que procuram ver principalmente os erros. Os acertos depois, né? Se explora mais os erros de qualquer ser humano. Não existe nenhum ser humano completo na face da terra. Todos têm pecado, têm erro. Pecado é erro, né? E tem, e tem acertos também. Mas a ponto, às vezes até para destruir alguém, de propósito, né, até por uma mágoa no coração, aí conta coisas absurdas daquela pessoa, até que a, a, a, aquela que está ouvindo não conhece. Mas esse pai falou tudo, tudo que ele conquistou foi trabalhando com responsabilidade. Só se vê esta vida trabalhando. Só vamos ter paz se conquistarmos tudo aquilo trabalhando, estudando, se preparando para um amanhã melhor. Sabe por quê? O delito... Só leva cadeia, ou leva a morte. A coisa errada leva a cadeia, leva a morte. E esse rapaz era um batalhador, 18 anos de idade, tudo pela frente. Que palavra desse pai! Estou apenas aqui reforçando. Estou só acoplando minhas palavras às dele. Que ele falou tudo. E é isso que muitos pais estão passando. E outra coisa também. A gente vive numa situação tão difícil de marginalidade, como ele falou aí, de violência, né? Que quando alguma pessoa é assassinada, aí muita gente pensa que, ó, oh, tava fazendo alguma coisa errada, coisa boa não tava. Vamos acabar com esse julgamento. Vamos acabar com esse julgamento. Ninguém sabe o que acontece na rua com o familiar, não. Ninguém sabe quais são as companhias, não. E, e nem todo mundo que é morto dessa maneira não estava fazendo coisa errada, não. Tem muita gente boa vítima de assassinato. Tem muita gente boa vítima do assalto, você sabe disso. Melhor do que eu. Então não vamos generalizar. Ah, porque ma mataram alguém ali. Ah, alguma coisa estava fazendo, alguma coisa errada. Vamos parar com esse julgamento. Pedir a Deus que mude o coração da gente. A gente é uma velhinha acesa. A qualquer hora ela faz isso, ela paga, já era. Não tem idade para isso não. Que palavra desse pai, repito. Está sofrendo muito, mas teve equilíbrio para falar exatamente a verdade. É isso que está acontecendo. Serve de exemplo para milhares de filhos, netos, pais também, que estão me assistindo agora pela TV Futuro, canal 14.1, nesse programa que é diferente. É diferente, vai continuar dessa maneira. Bom, mas eu tenho agora notícia boa pra você. Notícia boa, tá? Notícia boa. Eu quero falar com você sobre a Drogaria Santa Fé, a Drogaria do Anjil, minha gente amiga. Drogaria do Angil, sempre com muita novidade, tá? Muita promoção, muitos produtos da promoção. Até o final do mês, é. Promoção em homenagem às crianças, tá? Até o final do mês. Então, todo dia, mamãe e papai, quando você entrar em qualquer loja da Drogaria Santa Fé, você vai se deparar, vai encontrar produtos de higiene, de beleza. Entendeu? Tudo para o seu bebê na promoção que é até o final do mês. É promoção do mês das crianças, telespectador, telespectadora. São 20 lojas para atender você na Zona Norte, Leste, Oeste, em Pernambirim, Telespectador, Zona Sul também. Um abraço a você que me acompanha nesse momento. Drogaria Santa Fé, que conta com os melhores profissionais do mercado, farmacêutico e telespectador, com um ótimo atendimento, tá? Atendimento de primeira, não perca tempo. Em cada loja que você entra na Drogaria Santa Fé, você pode comprar. A recarga do seu telefone celular... Você pode sacar dinheiro... Pode fazer pagamento... Porque tem também... O caixa eletrônico... Tem um banco 24 horas... Nas lojas da Drogaria Santa Fé... Minha gente amiga... E tem também o maior estoque de genéricos da região... Meu povo... Drogaria Santa Fé... Com muita promoção... Com muita novidade para você... Minha gente amiga... É só você discar para o Manjinho, Liga para o Que ele deixa rapidinho na sua casa... Ou também na sua empresa... E aproveita... Porque tem muita promoção aí... Muita promoção... E hoje é segunda-feira, repito, o mês inteiro tem promoção das crianças, tá? Das crianças. Porque tem toda a terça do bebê, não tem? Então a Drogaria Santa Fé, ela expandiu, é, colocou até o final do mês, todos os produtos para criança estão em promoção. Então papai e mamãe não percam tempo não, corre para qualquer loja da Drogaria Santa Fé. É nossa! Drogaria Santa Fé é potiguara, há 28 anos cuidando dos seus clientes por dentro e por fora, com muito amor, telespectador, telespectadora. Um abraço, Rubens Dantas, um abraço também a Rubenha Dantas, todos que fazem a Drogaria Santa Fé. Mas antes de apresentar os produtos de hoje, eu vou colocar a música do Anjinho. Coloca aí, Fabiano, a música do Anjinho da Drogaria Santa Fé. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou pauta e guarda e coração. Drogaria Santa Fé anos cuidando de você, de Natal do Rio Grande do Norte. drogaria Santa Fé, meu povo vem pra cá, vem pra cá, João Marcos agora eu quero apresentar para você. Olha só, tudo da Vita Medley, esse produto de ponta que o Brasil conhece e que o Brasil respeita agora. Tem na drogaria Santa Fé. Corre pra lá, não perca tempo não. Vita, é, ó, Vita da Vita Medley. Atenção, vamos melhorar aqui, aumentar a imunidade. Dá um corte aqui. Aqui, Fabiano Almeida, aqui, aqui João Marcos, aqui. Atenção, da Vita Medley. Vitamina D. D de dado, tá? De 2000i. Vitamina D. A, a, a, a auxilia na formação de ossos e dentes, absorção de cálcio e fósforo e, e sistema imune muscular Tá vendo aí? Ó? Não pode faltar aqui agora. Não pode faltar. Não pode faltar. Apenas de R$ 35,90 por apenas 19,90 telespectador, minha amiga telespectadora, vem para cá, vem para cá agora, vem para cá, vem para cá, isso meu povo, muito bem, agora tem mais para você, olha aqui, Vita da Vita Medley de Aze, suplemento alimentar, sabor artificial de Aze, aqui tem 22 vitaminas, olha só gente, apenas R$19,90. Apenas R$19,90 19,90 da Vita Medley Vita Medley pra você Tem mais aqui De A a Z Aqui é pra homem Atenção, os homens que acompanham o programa Eu quero ver todo mundo forte aí, ó Aumenta a imunidade Vamos comprar Tá na promoção De R$ de 39,90 Você compra por apenas R$19,90. 19,90 Aproveita que o preço continua R$19,90 19,90 apenas Homem de A a Z da Vita Medley Uma potência, meu amigo É uma potência Mas tem também aqui, ó Da, da Vita Medley Beleza, na né? Ah, manter é para cabelo, para pele e para unhas, atenção, cabelos e unhas. Olha só na promoção, na promoção também, telespectador. Apenas R$19,90. Tem mais aqui, tem mais aqui da Vita Medley Sênio A partir de 50 anos, olha a potência aqui, para você que tem a partir de 50 anos, vai comprar apenas R$19,90. Aproveita a promoção, enquanto tem a promoção, é produtos da Vita Medley, produto de ponta. E atenção, mulheres, de A, a Z, tem, tem, de a, a Z pras mulheres, fonte de ômega 3, ó, e vitamina C, ômega 3, vitamina C para as mulheres, de A, a Z, apenas R$19,90 em qualquer loja da drogaria Santa Fé, meu povo! Corre, aproveita essa grande promoção, aproveita, aproveita, aproveita, aproveita, aproveita, Mário César para fazer as compras, você pode utilizar. É, é, o, o seu cartão de crédito, pode ser à vista, entendeu? Você pode utilizar também vários aplicativos, como Ame Digital, Telespectador, Telespectadora, para você fazer suas compras. Pode também usar o PicPay Transferência Imediata, né? Então corre, aproveita as promoções, usa o aplicativo que você tem, corre para qualquer loja da drogaria Santa Fé, tá? E outra coisa, tem mais ainda? Você pode usar o auxílio emergencial, né? Se você quiser, é só pegar o caixa tem, passa na loja, faz sua compra também, né? Faz a sua compra em qualquer loja da Drogaria Santa Fé, e tem também um PicPay, PicPay é um sucesso, né gente? PicPay é um sucesso, recebe também na Drogaria Santa Fé, meu povo Ah, Mário César, eu quero pedir agora, eu quero aproveitar eu quero aproveitar, vou comprar uma vitamina dessa é forte, é da Vita Medley o que é que eu faço? Você pode entrar em contato agora, o WhatsApp do Anjil está no ar disponível, entra em contato nesse momento você recebe em casa ou recebe na sua empresa é o 988-5611 telespectador, telespectadora, droga Garia Santa Fé, há 28 anos, cuidando de você por dentro e por fora. E tem um detalhe, com muito amor, essa grande empresa, hein? É um ótimo atendimento, telespectador, telespectadora. É ao vivo o nosso programa, muita informação chegando aqui, muita notícia chegando. Atenção, olha, um homem foi preso momentos após ter saído da delegacia. Eu também quero entender essa história, você quer saber também? Ele, ele estava preso. Ao sair da delegacia foi preso de novo. Por que, que aconteceu isso? Vamos ver então essa reportagem na tela de Watson Medeiros. Os policiais militares da 2 Companhia do 9 Batalhão receberam a informação que o homem tinha acabado de realizar um assalto na cidade da Esperança. Isso, ele abordou a vítima e conseguiu roubar uma bicicleta e um aparelho celular. O indivíduo fugiu após a ação criminosa, mas claro, a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte está nas ruas para conseguir combater a criminalidade. Na continuação da ocorrência, durante diligências, os policiais foram até uma das ruas, nas proximidades da onde aconteceu o assalto. E um homem com as mesmas características que foi repassada pelo Copom, estava em uma bicicleta. Foi realizada a abordagem ao indivíduo e com ele foi encontrado o material do roubo que ele fez. Todo o material e o indivíduo foi encaminhado aqui para a central de flagrantes. Agora eu vou dizer um negócio a você que eu acho até que você não vai acreditar. Esse indivíduo que realizou esse roubo, ele tinha acabado de sair aqui da central de flagrantes. Ele tinha sido conduzido por estar com porções de entorpecentes, de drogas. E aqui na delegacia, ele foi liberado, pois ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, e foi liberado e saiu aqui, ó. Pela porta da frente da central de flagrantes. Quando ele saiu, enrolou, realizou um assalto. O que é que aconteceu? O nono batalhão prendeu o indivíduo e trouxe novamente aqui para a central de flagrantes. Agora, ele vai ficar atrás das grades, que é o lugar aonde ele nem deveria ter saído. Tá vendo aí, ó? É. é o Otto Bandeiras tem razão, porque como é que pode? Ele está preso. É liberado, recebe outra oportunidade. Aí já sai na porta da delegacia, praticamente já, já pratica um delito. Vai para a voa, pratica outro delito. E muita gente reclama, olha, eu preciso trabalhar, não tem emprego, não justifica isso, não justifica isso. Não justifica. Mesmo você que pratica delito, você já teve outras oportunidades. Por que você não agarrou essa oportunidade? Não foi atrás do emprego, mudou sua vida, procurou estudar. Largar essas companhias negativas aí, que só levam você para cadeia, para o buraco também. Na hora que você está na cadeia, não chega nenhum para te ajudar. Só chega papai, só chega mamãe, não é verdade? Na hora que você está no sufoco, nenhum vai te ajudar. Não, não procura saber nem notícia sua, rapaz. Viu, minha amiga? É isso que acontece. E às vezes você fica em casa brigando com o pai e com a mãe, pode um negócio desse? Ora, ora, ora, ora, é muita oportunidade que se dá. É importante você aproveitar as oportunidades da vida e deixar de julgar também, né? E deixar de fazer julgamento aí, coisa que você não sabe a verdade, tem que saber a verdade primeiro, tem que saber a verdade primeiro das coisas, viu? Tem que apurar tudo para saber, tomar uma decisão, não julgar por julgar. Ou porque ouviu falar, alguém dizer também, até com interesse, né? 999 098253 esse é o nosso WhatsApp, tá? Mande denúncia, reclamação, daqui a pouco vou colocar o WhatsApp no ar. Daqui a pouco vou colocar o WhatsApp no ar, porque agora... Eu tenho uma notícia boa para você. É, vou falar com você sobre as óticas São Paulo. Vem para cá, vem para cá, Fabiano. Vem para cá, meu amigo. João Marcos, telespectador, telespectadora. Ótica São Paulo no ar, meu povo querido. Porque agora você tem o um lugar certo para comprar os seus óculos com os melhores preços. A tal. Óticas São Paulo tem um laboratório próprio e por isso você recebe logo o seu óculos de grau, tá? Aqui a qualidade do serviço é prioridade. Na Ótica São Paulo você tem a opção de mais de... Modelos de armações para todas as idades. E na compra de seu óculos completo... Facilitamos o seu exame de vista por apenas 30 reais. Facilitamos o seu exame de vista por apenas 30 reais, tá? Com preço de fábrica também, tudo que você pegar. Os mais modernos óculos, solares, com proteção uva UVB e polarizado só na ótica São Paulo. Lentes multifocais, tá? E anti-reflexos com até 50% de desconto, minha gente. Parcelas em até 10 vezes, sem juros. Em qualquer cartão, com armações a partir de R$ 59,90. Cuide da sua visão na ótica em São Paulo A rede que mais cresce no Brasil Fica na Nevaldo Rocha Em frente à Assembleia de Deus Bom refúgio aqui no bairro de Lagoa Seca É um ótimo atendimento, telespectador, telespectadora Tudo para você, meu irmão O que você quiser comprar em óculos de sol, hein? O verão já chegou, já chegou o verão, né? Nós temos aqui chuvas de verão Mas o verão já chegou, é muito sol É muito mar, é muito rio Compre o seu óculos de sol Sensacional, pra toda a idade Olha, pra todo gosto, claro Ótica São Paulo, meu povo. Ótica São Paulo, minha gente, amiga. É o óculos é, é, é multifocal, é o anti-reflexo. é o óculos completo para você, telespectador, telespectadora. A armação do jeito que você quiser. Armação moderna, atualizada para você. E chegando todo dia, novidades, tá? E é bem fácil a localização. Maiores informações, você pode entrar em contato agora. Entre em contato agora, faça um orçamento agora do seu óculos, tá? Diga que viu aqui com o Mário Cessa, no programa Cidade Agora. O WhatsApp da Ótica São Paulo é o nosso... 98603 4334 98603 4334 Óticas é São Paulo no ar. Que coisa boa, com muitas novidades para você, meu amigo, minha amiga. Obrigado você pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado pelas informações também. Você que faz o programa comigo daqui a pouco tem um WhatsApp no ar, tá? Daqui a pouco tem um WhatsApp no ar. Eu tenho as informações agora aqui para você. Olha, contempladas com aluguel social em dezembro. Olha essa informação, tá? Do ano passado, pelo RN, chega junto 53 famílias de Natal. Receberam ordem de despejo das imobiliárias e dos proprietários dos imóveis por conta da falta de pagamento dos aluguéis, cujo contrato deveria ter sido assumido por parte da Prefeitura de Natal. Já existe atualmente uma decisão judicial com tutela de urgência determinando que o município de Natal Arque com o pagamento desse aluguel social. Como a ordem não foi cumprida, as famílias recorreram à defensoria pública. Enquanto isso não se resolve, as famílias vivem com medo de serem despejadas. tá? Como é o caso dessas famílias que fazem parte de um grupo de 53 famílias carentes que foram cadastradas para serem beneficiadas por aluguéis sociais. Algumas perderam a capacidade financeira de pagar por aluguéis por causa da pandemia, e outras foram despejadas dos barracos no viaduto do Baldo, depois de uma reintegração de posse. Por cinco meses, o governo do Rio Grande do Norte, através do programa RN Chega, junto custeou desses aluguéis e depois arcou com mais três meses até que o município de Natal se organizasse para assumir a proteção dessas famílias. Mas agora, esses oito meses chegaram a um fim. E os proprietários dos imóveis estão dando ordem de despejo para as famílias. Que momento triste esse. Que momento triste. O nosso Brasil, ele tem um déficit habitacional estrondoso, absurdo. São milhares de famílias que me acompanham agora aqui em Natal, inclusive, que não tem sua casa própria. Ninguém mora em barraco porque quer. Ninguém vai morar em comunidades porque quer. Porque não tem casa própria. Ah! Não tem emprego. Para você ter uma casa própria, você tem que ter renda. Como é que você tem renda se você não tem emprego? São milhares de famílias que vão se formando e que não tem ainda a casa própria. Cadê os programas habitacionais do governo, da prefeitura? Cadê os programas habitacionais das prefeituras? Né? Às vezes uma prefeitura libera 300 casas, já ajuda muito. Já ajuda muito, não é? Mas é preciso muito mais. Tem muita gente desempregada e muita gente, sim, que não tem sua casa própria ainda. E quem é que não quer ter a sua casinha própria, né? Para morar não quer ser. e simples que seja. É, situação complicada, minha gente. A informação não para, a notícia não para. O programa aqui é ao vivo. Nosso WhatsApp liberado. Daqui a pouco não há para você. Daqui a pouco no ar, telespectador, telespectadora. Atenção, informação chegando agora aqui, ó. Corpo de mulher encontrado em cova. Olha aí, atenção. O corpo de uma mulher é encontrado em cova rasa, em Mossoró, tá? Nove suspeitos do assassinato são presos. Meu Deus do céu. O corpo de uma mulher foi encontrado nesse domingo, enterrado em cova rasa. Em o um Matagal de Mossoró, no oeste de Potiguar, nove suspeitos de envolvimento no assassinato foram presos, entre eles, cinco homens e quatro mulheres, que possivelmente fazem parte de grupo criminoso com atuação na cidade. A vítima identificada por Alessandra Jéssica Lopes da Silva, de apenas 27 anos. Ela foi levada de casa na última quinta-feira. O ITEP esteve no local para a perícia e encontrou perfurações de tiros do corpo da jovem. A equipe pericial acredita que Alessandra tenha sido morta há pelo menos dois dias e a polícia vai investigar a motivação do crime. Rapaz, nove, nove suspeitos envolvidos aí. Inclusive, quatro mulheres aí, ó, que fazem parte de uma ação aí de um grupo criminoso, o telespectador, minha amiga, telespectadora. Deixa eu falar agora com o povo aqui, deixa eu colocar o povo no ar, deixa eu colocar o povo no ar, minha gente amiga, deixa eu colocar o povo no ar. O nosso WhatsApp do no... Agora, Fabiano Almeida, na tela da audiência, meu povo, né? É só mudar aqui, é só mudar. Agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora. Isso, olha, esses vídeos aí da CZ foram os terceirizados que invadiram a Secretaria de Saúde, protestando contra, com a, a, a, os, contra os atrasos. Casos de salários, né? E o Valfredo Gugel está sem serviço, é verdade. Obrigado a você que está mandando informações aqui para Mário César. O programa aqui é ao vivo, minha gente amiga. Um abraço para vocês, um abraço, oi para você também. É ao vivo esse programa. Obrigado você pelo carinho e obrigado pela sua audiência, minha gente. É para você postarei, ah, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Ainda falaram que eram meus filhos, só que eu não tenho filhas é, vagabundas. Que é isso, gente, né? Isso é, isso é briga de rede social? Tô com minha conta bloqueada, ó, por causa dessas, safa, dessas safadezas aqui, ó. Por conta de mulheres aqui, tá vendo? Duas... É, rapaz, essa confusão aqui de rede social, eu não vou colocar muito isso aqui, não, porque acontece muito isso, né? Rede social é um problema. Rede social, meu amigo, é, é, é são, são 100 palavras negativas e meia palavra positiva meia palavra de 100 palavras negativas positivas negativas tem meia palavra positiva em rede social é um esculhambando o outro é por isso que até é por isso que tem processo é por isso que você você chama alguém e disse aquilo aí você não prova aí a pessoa faz um print lá salva vai vai vai, vai processar você vai processar você aí é o que está acontecendo muito né é o que tá acontecendo muito, telespectador, minha amiga telespectadora. Bom dia, Mário César, manda aí um alô para Luciano de Nossa Senhora da Apresentação. Ele assiste o programa todo dia. Um abraço, Luciano. Muito obrigado. Olha a dele aí do ar, ó. Olha aí mais dele do ar aí, Ao vivo, telespectador, abrindo na hora. É, Abrindo na hora. Tá, tá abrindo mais rápido aqui, né, do que no ar. É assim que funciona, não tem problema. É ao vivo, meu povo. Ao vivo, minha gente amiga. Mostra aí o que, meu amigo? O que é que é isso? Olá, bom dia. Aqui é a nossa Bom dia. realidade gente. Ah. Aqui na rua Doutor Luiz Antônio Em Parnamirim Eita, atenção Deixa, deixa eu voltar esse vídeo aqui Atenção prefeito Taveira. atenção. Cadê os vereadores aí de Parnamirim? Cadê o vereador da área aí? Da rua Doutor Luiz Antônio em Parnamirim Quem foi que ganhou aí na área aí? Qual o vereador que teve mais votos aí Na área da rua Doutor Luiz Antônio Em Parnamirim, olha só Olha a situação da rua Doutor Luiz Antônio em Parnamirim Veja aí ó Olá, bom dia Bom dia Aqui é a nossa realidade Hã? Aqui na rua Doutor Luiz Antônio Em Parnamirim Cadê o vídeo aí? Cadê o vídeo, Esse Fabiano? Deixa eu ver, o vídeo é é tá parado a no ar, realidade. Fabiano uhum. Leva lá, leva lá, leva lá o vídeo tá parado no ar, dê um tilt aqui, deu uma paradinha. Vá. Vê lá, que é na rua Doutor Osotônia em que situação complicada, viu? Leva lá, meu amigo, leva lá, programa aqui ao vivo, programa ao vivo. Olha, então já está já, já no ar aqui a denúncia, né? É uma reclamação, não é, nem uma, é uma reclamação. São as pessoas que pedem melhoria para o bairro, para a rua. É verdade, tem que pedir. Você vota para quê? Para isso, né? Para ter alguém que, que defenda, para melhorar a saúde, melhorar a educação cada vez mais. Cuidar da cidade, asfaltar. Fazer a drenagem direitinho, entendeu? Né? É, é, resolver o problema de esgoto estourado, esgoto aberto Derramando lama na rua, derramando sujeira né? Causando fedentina, proliferação de mosquito telespectador, telespectadora. Aí vem as doenças também Então daqui a pouco esse vídeo da rua Doutor Luiz Antônio Pardamirim Olha o povo aqui no ar Joga aí meu amigo, olha aí que informação chegando aqui Informação chegando, atenção Rainha Elizabeth oferece salário anual de 169 mil para nova faxineira. Eita, olha, olha aí, a rainha Elizabeth, hein, está em busca de uma nova pessoa para se juntar à equipe de limpeza do palácio. É, de acordo com a dele meio, foram divulgados dois anúncios de 20 e 40 horas semanais, com salário de 84 mil a 169 mil ao ano. O novo funcionário vai ficar responsável pela limpeza e manutenção de vários espaços do interior do palácio. Aí. Tá vendo? É. O salário é bom, viu? É bom o salário, o salário é bom. Olha aqui, ó. deixa eu voltar aqui com o nosso WhatsApp. Olá, bom dia. Aqui é a nossa realidade. E aqui na rua Doutor Luiz Antônio, em Carnamirim. É no bairro Jardim Planalto. Olha aqui nossa realidade. Lama por cima de lama. Depois que a CBTU fez essa obra aqui, passou com os carros, a lagoa. Aqui era uma pequena sala que um dos era. moradores aqui fez para desviar a lama da frente da casa dela, indevidamente, óbvio, né? Aí fez com que... É, com o passar do tempo ela foi alargando um pouquinho, mas com as obras maravilhosas aqui da CBTU, né, para dizer o contrário, que fez só benefício para a gente, para não dizer o contrário, ah. fez com que ela alargasse e afundasse. Ah, a lagoa de sujeira aí, lagoa e de, de lama, praticamente, que vocês, né? Se é, vocês tivessem um pouco de sensibilidade conosco, assim, e cobrasse assim, um pouquinho do poder público. O que, que pode ser feito por nós aqui em Parnamirim, na, na rua doutores Antônio, no Jardim Planalto. Do Planalto. É... Porque tá difícil, viu? Tá difícil na situação. Era tudo. Estava é, gente passado de um lado para o outro e agora não dá mais. Então fica difícil, né? Aí tem até é, alguns vereadores que ficam aqui, passando com. Por... O secretário de obras e a infraestrutura, né? É o secretário que faz obras de saneamento. Passando aqui para tirar proveito da nossa desgraça, dizendo que vai fazer alguma coisa, mas que a gente não é burro, que sabe que não vai fazer nada, né? Então, estamos pedindo um apelo para que possam vir possamos falar por nós, para que a gente possa se livrar dessa lama na nossa lama. rua. É, isso mesmo. é lama, é lama, essa lama aqui é das residências. Atenção secretária é. de obras tá se de Paz aí, atenção os vereadores aí da área ah, também, né? Alinhamento que Todo bairro, foi, tem sempre vereador né? que é mais, que é, que é mais votado, topinado. aquela coisa toda, vai trabalhar pelo bairro. Isso Olha é a verdade. situação agora aí, ó. A prefeitura veio aqui, mandou os seu, ah. seus funcionários aqui. Mas não resolveram. Limpar, limparam o outro lado e esqueceram que de limpar, que... limpar o nosso lado. Olha aqui. É, ou limpar tudo ou não... Tem que limpar tudo. Como é que Atenção, prefeito é. Taveira. A gente... manda, manda a equipe da prefeitura, Taveira. É, limpar essa gente... área aí do, do gente... Planalto, gente... da rua Doutor da Antônio casa... aí, ó. Ao lado da linha do trem. É, rapaz. tá a imagem da tela aí, ó. Vamos aguardar então aqui... Né? E, e, e, e se, o, se o assessor de comunicação, que é o, o, o Ranelira quiser mandar informações aqui para o programa, Ranelira pode mandar, em consideração o povo da cidade de Badamirim, viu? Viu, Ranelira Você consegue é o secretário de comunicação, manda informações aqui para o programa, tá? Tá certo? Até para evitar que alguém faça fofoca, viu? Mas o povo todo tá vendo aqui, tá? O povo todo da cidade está vendo aqui o que está acontecendo aí. É doutor Antônio na área do Planalto aí, no Jardim Planalto, ao lado da linha do trem. A sujeira está grande aí. Ó. Olha a imagem da tela. Olha a imagem do ar. E a prefeitura pode se resolver esse problema até hoje, à tarde, se quiser. É só mandar a equipe fazer a limpeza que vai resolver o problema. Então com a palavra o prefeito Taveira para mandar a sua equipe aí para o doutor Lisantônio no Jardim Planalto para limpar isso aí que tá horrível, né? Tá horrível. Deixa eu ver aqui outra informação aqui, o povo tá no ar. O povo está no ar. Bom dia, Mário. Leia essa mensagem aí. É loteamento Santos Dumont abandonado. Já coloquei aqui. Já fizemos até matéria, viu, minha amiga? Já fizemos até matéria. Os moradores do loteamento Santos Dumont agradecem pelo apoio da TV Futuro e do amigo e de toda a sua equipe. Loteamento Santos Dumont em São Gonçalo do Amarante, Conselho Comunitário do loteamento Santos Dumont. Um abraço, meu amigo. Programa campeão de audiência. Robson, um abraço. Conta com a gente, viu, Robson? Fizemos a matéria, colocamos aqui e o prefeito tem que resolver. Quando o prefeito aí, Paulinho, né, de São Gonçalo, resolveu o problema problema, a, a, asfaltar aí, aí você faz um vídeo mostrando que o serviço foi feito, que vamos colocar aqui no ar, vamos colocar aqui no ar. Jornalismo sério, correto, faz assim Como eu faço aqui no ar, todo dia, telespectador É isso que a gente tem que fazer Formação no ar, boa tarde, por favor, divulga para, para que possamos recuperar o carro Do meu tio, ó, roubaram mais um carro Por isso que eu digo a você, coloque proteção Coloque rastreador com a rede segura Olha aqui, mais um carro roubado, ó Mais um carro roubado, por favor, divulga Para que possamos recuperar o carro do meu tio Foi roubado ontem na Prado Forte, ó Roubaram o carro ontem na Prado Forte Atenção, qualquer coisa Entrar em contato com o número com o número 988713445, 988713445, olha aqui o carro aqui, ó. é um carro Fiat Uno Verde roubado nas proximidades da Prado Forte, olha a placa do carro roubado, atenção polícia, atenção autoridades, olha a placa do carro roubado na, na Prado Forte, na Prado Forte, placa mxx -X -X. 0775 0775 MXX Carro roubado, um carro fit 1 no verde roubado Da Prado Forte, telespectador Minha amiga telespectadora, vamos ajudar Vamos ajudar, o povo está no ar Bom dia, Mário César é, Eduardo de Felipe Camarão Dá um alô para a política da Dá da, da, da umas rondas Na Travessa Alicate Muito tráfico de drogas aqui, ó é, aliás, é um alô aqui para a polícia, né? Para a polícia. É na digitação que vem alguns erros. É normal isso, da é digitação, na correria. O pessoal manda, manda informações aqui para o nosso programa. É ao vivo, tá? É ao vivo. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, quarta-feira. O meu sobrinho estava na besta de Extremóis. Ao sair, ele percebeu que sua carteira tinha, sido, tinha ficado dentro da besta, com todos os seus documentos. Quem encontrar, por favor, entre em contato com o número 999186. 3066. O nome dele é Leandro José do Nascimento. Obrigado, hein? Atenção, se você está com a documentação aí de Leandro José do Nascimento, entre em contato conosco aqui. Tá, que ele deixou aí no, no, na besta de Extremóis, tá? 8777-7701 é o telefone de contato. Eu volto já com o WhatsApp. Eu volto já com o WhatsApp, meu povo. É, rapaz, boa tarde. Meu programa, seu programa é muito bom. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. É ao vivo, tá? Daqui a pouco eu volto com o WhatsApp, viu, Fabiano? Daqui a pouco o WhatsApp no ar. Daqui a pouco o WhatsApp no ar. Porque agora, minha gente amiga, porque agora eu tenho aqui outro recado pra você. E você vai mandando informação. O programa aqui é ao vivo, do jeito que você gosta e do jeito que você quer, né? Do jeito que você gosta e do jeito que você quer, telespectador, telespectadora. A informação aqui não para, a notícia não para. E agora eu vou falar com você, eu vou falar com você, sabe sobre o quê? Vou falar com você sobre é, tintas super color, tintas super color no ar. Minha gente amiga, obrigado você pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Tintas Super Color, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, meu Max, Vem pra cá, Fabiano Almeida, tintas Super Color, meu povo. Olha, na hora de pintar a sua casa, minha gente amiga, o seu condomínio, a sua empresa, use as tintas Super Color. Não perca tempo, tá? Mas consistência e uma ótima resistência de baixo odor, secagem rápida, tem massa. Corrida massa acrílica, tinta e color, onde você encontra em qualquer armazém perto da sua casa. Não deixe para depois, vamos fazer logo agora, né? Chegando final de ano e você tem que aproveitar e dar uma geral na sua empresa, na sua casa também, no seu condomínio, tá bom? Supercolor, tem tinta de qualidade em diversos tons para mudar os ambientes. Da sua casa, deixando estiloso e confortável. Tintas é super color, pintando as cores da sua vida. Você pode entrar em contato agora pelo WhatsApp da tela, telespectador, minha amiga telespectadora, 4103-2663, tá bom? 4103-2663, minha gente amiga, que coisa boa, tintas super color na tela da audiência do Cidade Agora. Olha, atenção para essa informação agora, atenção para essa notícia, a violência explodiu, gente. Neste fim de semana, tá? em Mossoró, a segunda maior cidade do nosso estado, que registrou quatro assassinatos. O último aconteceu por volta das 23h30, na noite deste domingo, no assentamento dos Sem Teto. No Polo Maísa, zona rural do município, onde acontece muito isso, hein? Muito assassinato nessa área. A vítima foi identificada como Mike Martins da Silva, conhecido como Mike Cabeça, de 25 anos de idade. Foi morto dentro de casa. E segundo a PM, a vítima estava dormindo com a família, quando teve sua residência invadida pelos criminosos e assassinada. A mulher dele teve a vida poupada pelos assassinos, que mandaram a mesma sair da casa. Mike Martins... Tinha passagem, passagem, pelo sistema prisional, por tráfico de drogas. Ele foi preso em 2015 e depois de passar alguns dias na cadeia pública, foi solto através de alvarado e soltura e ainda não tinha sido julgado pela justiça. E olha o que é que aconteceu com ele, hein? Ele foi assassinado, telespectador, telespectadora. Tá bom? É, meu amigo. Atenção, eu tenho aqui outra, outra notícia pra você. Outra informação. Vem pra cá, João Marcos. Vem pra cá, vem pra cá, Fabiano. Coloca aqui na tela. O homem que foi preso furtando em capim macio. O menor também foi apreendido. Sempre acontece isso, né? É, sempre tem, tem menores envolvidos e tem adultos também. Aí na hora da... da, da quando chega a polícia, na hora da prisão... Os adultos falam, foi ele, aí o menor vai e assume, tem aquela proteção, né, tem aquelas benesses, né, que é do ECA, né, foi aprovado aí e está em vulgar, e é isso que acontece. É aprendido depois é liberado e o adulto fica em liberdade. O pior é que o adulto infrator que motivou os adolescentes, entendeu, no, no rolo aí da confusão, eles ficam como em liberdade. É o que você vai ver agora na tela da audiência. Vamos ver na tela da audiência. Solta, Fabiano. Policiais militares da viatura 512 do 5º batalhão estão saindo agora nesse exato momento aqui da Central de Flagrantes. Não só eles, aqui ó, a gente vai mostrar também que os policiais militares da viatura 504 do 5º batalhão estão indo agora para a DEA, para mostrar um menor que foi apreendido em flagrante durante a manhã dessa sexta-feira. O mesmo estava furtando junto com o maior de idade. No caso é corrupção de menores. E o homem, que é maior, ele já usa a eletrônica e estava realizando um furto na manhã dessa sexta lá em Capimacio. o Eu cheguei pela manhã e detectei que os portões estavam arrombados e num espaço de tempo de comprar um cadeado e voltar para fechar o portão novamente, é, eu encontrei dois meliantes em uma carroça, é, adentrando no estabelecimento, liguei para o 190, para o CIOSP, e de pronto me atenderam e foi feita essa ocorrência e estão presos aí. Vamos ver o que vai dar, né? Essas eram dois, dois meliantes, já na conversa eu escutei que é um, um é de menor, que até ficou, ficou com a gente, o outro fugiu, mas a polícia solicitou apoio e conseguiu é, capturar. lo tá Estava pegando material aí nenhum. Não sei que foi encontrado com vocês, foi o quê? Não foi encontrado nada comigo aí nenhum. Matéria, então você não sabe não. Pega nada comigo aí, não. Por que você veio parar aqui hoje? Aí é o destino, o azar. Já tem passagem pela polícia? Tenho, um não. Tornozeleira? É, passado. Branca Antiga. É, tá importante, é a situação, tá vendo aí? E agora? É. E agora a situação vai ficar complicada, né? Vai ficar complicada. Tornozeleira, aquela coisa toda, aí a polícia prende de novo, aí complica a pena, né? Complica a pena e fica muito mais difícil depois, viu? Pois é, mas aí foi dada, foi dada é, é, é a, a liberdade também, né? Para, para a pessoa aproveitar. E tem que saber aproveitar bem, né? Bom, deixa eu voltar com o nosso WhatsApp ao é um vivo, telespectador. Minha amiga telespectadora, um abraço, obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Um beijo no seu coração, meu povo, muito obrigado a você. Olha aqui, eita, rapaz, ó. Um, um beijo, parabéns para o meu neto João Pedro, em Pardamirim, que hoje está aniversariando aqui. E vem os parabéns também da tia, né? É, rapaz. Minha, é, nininha. Que papai do céu te cubra de bênçãos. É, meu amor, é, muito bem, muito bem, é ao vivo o nosso programa, é hoje, é hoje, tá chegando aqui outras informações, né, que Deus lhe cubra de bênçãos, saúde e felicidade, João, você é muito especial para todos nós, quem mandou, boa tarde, Pai do Senhor, quero parabenizar João Pedro pelo seu aniversário, que Deus abençoe ele grandiosamente, e sua amiga a mãe de Larissa e a Laiana. um abraço, muito obrigado pelo carinho, é ao vivo o nosso programa, viu, é ao vivo, gente amiga, muito obrigado, olha só, tem informação chegando aqui? Boa tarde, aqui é Mônica do Pajussara, aqui na escola Tânia Almeida. As aulas não começaram porque tem uma obra que começou antes da pandemia e ainda não acabou. Queria que o prefeito tomasse uma providência. As crianças não podem ficar sem estudar. A escola fica na rua Tenente Souza do Pajussara. Gente, pelo amor de Deus, um negócio desse. né? Tem mais aqui, outra informação chegando aqui. Outra informação, é o povo no ar comigo. É o povo do Ara, né? Bom dia, Mário. É, nossa cidade está abandonada em tudo Essa é a realidade Pois é, tá vendo? É rapaz, o negócio tá sério O negócio tá sério Outra informação chegando aqui Boa tarde amigo, me ajuda a cobrar da prefeitura de Extremoz. Estamos no outubro rosa, né? E ninguém e nem fala Mas mamografias Para as mulheres que precisam, obrigado Pois é, outubro rosa Porque tem mulher abandonada aí sem fazer exame, né? Depende da mamografia Depende de tomografia, um monte de exame aí, mulheres abandonadas por conta disso. É, se faz tanta campanha e na verdade tem muita gente sem nada aí, é uma coisa incrível, né? É, rapaz, essa galega assaltou o rapaz do aplicativo, do Uber, e ainda falaram que era minha filha. Hum, rapaz, tá vendo? É uma confusão na rede social, né? O pessoal fica juntando aí as coisas, né? Tá, Para atrapalhar outras e, e por aí vai. Meu amigo, obrigado, Maria. Estamos juntos, viu? É, Mário César está à disposição do povo. Né? Estamos aqui à disposição, minha gente amiga. Dona Maria de Macaíba. E suas bebês assistindo o programa. Eita coisa boa! Olha aqui! ó Olha a família toda reunida vendo o programa em cidade agora com seu amigo Mário César todo dia! É todo, acabou o programa! Acabou o programa de hoje, acabou? Ac... Não, tem... tem informação chegando? Atenção! Tem notícia chegando aqui! Notícia chegando, cirurgia abdominal se abre por falta de fio adequado para sutura. Denuncia médico do RN. Rapaz, que é isso? Olha aí! O médico doutor Geraldo Ferreira, que preside o sindicato dos médicos, denunciou em postagem feita nas redes sociais a situação caótica do hospital regional Tacísio Maia, em Mossoró. Segundo ele, faltam equipamentos, insumos básicos para cirurgias. E sequer há divisórias entre os leitos das enfermarias para garantir a privacidade dos pacientes. De acordo com Geraldo Ferreira, um cirurgião do hospital denunciou que uma cirurgia abdominal feita em um paciente da unidade abriu devido ao fio inadequado usado para realizar a sutura em razão da falta do fio adequado para o procedimento. Meu amigo, você imagina um negócio desse? Você vai para uma mesa de cirurgia né? e o médico lamentavelmente não tem um fio adequado para fazer a cirurgia. Olha o que aconteceu aí, abriu. Que situação está... O nosso estado, hein? Que problema, hein? E é muita reclamação em relação à saúde pública, viu, telespectador? Um abraço ao povo aí também de Itaipu. Um abraço, minha amiga Luciano de Itaipu, vem no programa. Muito obrigado, viu, Luciano, pelo carinho, pela atenção. E obrigado, ao meu povo, pela grande audiência, minha gente, amiga. Que coisa boa. Acabou... Tem mais gente aqui no ar? Tem mais gente no ar? Tá bom? Tem mais gente no ar aqui ao vivo, minha gente, amiga. Um alô aqui pra quem? Alô, Mário César, João Bosch de Igapó. Um abraço, João Bosch de, de Igapó. Muito obrigado pelo carinho pela audiência aí. Olha aqui, Pardamirinoá também. Pardamirinoá toda hora, todo dia. Boa tarde, mais aqui. Meu amigo Mário César, meu nome é Ricardo Félix. Manda um alô para meu filho Isaac, ó. Mora no Igapó, Rua Santa Luzia. Cadê o filho dele aqui? Olha aqui, ó. Eita, que coisa boa. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho pela audiência, viu? Esse é o programa do povo. Esse é o programa do povo, acabou o programa, voltamos amanhã a partir das 12 horas. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, vem comigo todo dia. Esse programa, você já percebeu, é diferente, é feito com você e para você. Amanhã 11 horas, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Cidade agora.